Encarando a notícia de frente, senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Elisa, vereadora Cida, funcionários da casa, imprensa, cumprimento em nome do meu amigo Dani Boênio, senhoras e senhores. Presidente, primeiramente eu gostaria de comunicar aos companheiros vereadores que nós participamos juntamente com o vereador Dida e o vereador eloi como membros da comissão de obras. Nós tivemos quatro, quatro reuniões no Poder Judiciário, juntamente com a, com a promotoria, juntamente com a equipe da, da Prefeitura Municipal e nós representando a câmara de Vereadores através da Comissão de Obras. E hoje eu já vou colocar à disposição desta casa, pedir ao senhor presidente já passar cópia para todos os vereadores. Já existe aqui a minuta já do projeto de lei de número 1994, barra 2019, onde dispõe sobre a regularização fundiária urbana do município de Alta Floresta e da outras providências. Então, eu já vou deixar à disposição dos companheiros vereadores. É, nessa, nessa reunião com essas comissões, já ficou determinado que o Executivo tem dez dias para apresentar esse projeto aqui no Poder Legislativo. Quero aqui fazer uma cobrança ao Messias, até parabenizando o doutor Charles e dando continuidade também nessas prioridades que nós temos aqui em relação ao trânsito. Eu vou citar, doutor Charles, duas situações que eu acho que já foi discurso de todos os companheiros vereadores. Perimetral Rogério Silva, na esquina com a Boa Nova 1. Ali tem que fazer alguma coisa. Semáforo, quebra-mola, alguma coisa tem que ser feita. Já teve acidente, vai ter mais acidente, com certeza. Outra situação também comentada, com certeza, nesses três anos, por todos os companheiros vereadores, em relação àquele 100 metros do Sabiá para cá, na proximidade ali do posto G3. Então nós queremos, como eu disse na, na sessão passada, nós queremos que o poder executivo, através do seu secretariado, ele cumpra com o dever de casa, ele cumpra com aquilo e o poder legislativo está fiscalizando e chegando consenso e determinando através de indicações aprovada aqui para os companheiros vereadores mas tem que ser feito hoje nós tivemos aí esse final de semana acidentes na, na MT e no passado por exemplo tinha ali naquelas proximidades tinha quebra-molas né companheiro Menin hoje nada Então nós precisamos de mais agilidade do companheiro Messias em relação a essa questão do, do trânsito. Eu quero dizer, com todo respeito a alguns companheiros que falaram em relação a empresas que venceram a licitação, nós temos que tomar cuidado para não dar a impressão que esta casa, através de um vereador, ele tem preferência por determinada empresa... Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que respeitar a licitação, como diz o presidente dessa casa, se, se aquela empresa ela não, não corresponde com a legalidade, ela não pode participar. Agora, nós temos que ter bastante cuidado, para não falar que a Câmara de Vereadores está escolhendo uma empresa aqui para fazer determinada obra. Quero dizer aos companheiros vereadores e à população, e eu, no passado, fazia muito esse comentário, já fiz nessa legislatura, também com os companheiros vereadores, que no passado não se fazia, Tute, asfalto, porque não tinha empresas aqui que faziam esse tipo de, de trabalho. Teria que vir lá de Cuiabá, ou Sinop, e os caras não queriam vir aqui para fazer uma rua, duas ruas ou um bairro. Mas lembrar os companheiros vereadores que o preço de um metro quadrado de asfalto hoje, doutor Charles, é praticamente o mesmo preço de um preço de calçada bem feito. Hoje um asfalto ele custa R$ reais. Você tem uma ideia, um metro quadrado, nós temos uma fábrica, tá? que fabrica esses bloquetes, tá? é R$ reais o um metro quadrado. Mas a mão de obra vai para 70 reais um preço de calçada hoje. Talvez, talvez não, mais caro do que... Eu acho que no Araras a vista ali está custando em torno de 60 reais né, tudo. Então é isso, eu acho que nós temos que, que ajudar nessa questão de pavimentação comunitária. Nós temos hoje aqui quatro empresas dentro da cidade fazendo também pavimentação comunitária, querendo fazer esse tipo de trabalho. Então eu acho que nós temos que, que focar nisso aí. Em relação ao antipó, eu gostaria, já que a vereadora Lisa lembrou bem, esse montante de dois, quase 3 milhões de reais, aí quando você compara que fazendo o Araras, ou você fez o Vila Nova todo por 2 milhões no passado, você poderia realmente fazer as principais ruas de todos os bairros. Não precisaria de, que a equipe técnica da prefeitura através dos engenheiros, através dos seus arquitetos, tá? viesse debater esse assunto na Câmara Municipal. Para chegasse um consenso, porque realmente 3 milhões e hoje, como eu disse na sessão anterior, para você aplicar esse antipó, você vai ter que fazer a terraplanagem, que é o mais caro, gente. E para finalizar, senhor presidente, precisa e o um secretariado junto com o prefeito eles têm que ter informações corretas. O prefeito passou para mim, quando eu cobrei dele a questão do, do, dos caminhões-pipa, ele falou que está sendo providenciado, vereadora Cida, três caminhões-pipa e ficariam na parte de amanhã, lá no, no aterro, no lixão, tá? e o restante, ou seja, a parte, principalmente a parte noturna, ficaria molhando... Os bairros da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.